Os portugueses continuam a atravessar a fronteira para fazer compras em supermercados espanhóis. Apesar da diferença dos preços ter vindo a esbater, alguns produtos como os de higiene ou detergentes continuam a compensar. Basta só lembrarmos que o IVA em Espanha é menor que em Portugal, vai muito do gosto da pessoa. Prefere mais um o um produto nacional, e refiro-me a carnes e peixe, mas por exemplo, aqui o peixe realmente é mais barato que em Portugal. Faz logo compras para um mês e tal, um mês, um mês e meio. Nisto tudo, naquele carrinho e nestes dois carrinhos, se calhar poupamos aqui 100, 120 euros ou mais. A diferença dos preços já não é muita, não é por aí. É mais por gostar dos produtos. Há determinadas coisas que me habituei e continuo a vir buscar. Também moro aqui perto. No combustível já não é muita diferença. Neste momento não existe muita diferença. Mas no gás sim. É uma diferença louca. Uma garrafa de botano aqui custa 10, 12 euros mais barato do que custa em Portugal. E esse é um dos motivos que faz com que as pessoas desloquem à Espanha. A 31 de dezembro, o governo espanhol acabou com o subsídio temporário de 20 cêntimos por litro concedido nos combustíveis. Ainda assim, o comércio em Ayamonte, no sul de Espanha, sobrevive maioritariamente pelos portugueses que vivem no leste Algarvio e atravessam o rio Guadiana.